Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sei que todos vocês estão ansiosos para o Drops do menu, mas tenham paciência que eu vou garantir que isso seja uma coisa épica. Eu gostaria de agradecer o apoio que vocês deram no último vídeo. Graças a isso, esse vídeo aqui também vai estar sendo patrocinado. O que de fato é uma coisa boa, porque se for para depender do YouTube me pagando, eu vou passar fome. Assim eu vou estar conseguindo comprar mais memória RAM, porque o PC não está dando conta de tanto arquivo no editor. Então se vocês querem o Drops do menu, quanto antes... Eu okay. quero! É necessário que vocês baixem o jogo na descrição do vídeo. Só de vocês estarem clicando no link e baixando, já vai ajudar muito. Tem uma marca de 200 pessoas que precisam baixar o jogo. Então se você baixou, deixa nos comentários que eu vou estar dando coração. Abyss Horizon é um jogo de anime online em 3D. A batalha é a parte principal do jogo. Você pode atuar como um almirante e agir com estratégia para mover sua frota naval para a vitória. Mas o diferencial desse jogo é que você vai lutar defendendo a sua área de invasão de monstros do abismo. Os personagens principais do jogo são garotos de muito respeito, que possui trajes que você pode escolher livremente. Você poderá construir sua frota de guerra e também personalizar equipamentos, assim como mísseis teleguiados. Existem vários modos de jogo, dentre eles, há um modo onde você irá enfrentar um enorme boss com muitos desafios. Este é um jogo para pessoas que amam o anime. O jogo possui uma boa avaliação no Google Play, mas infelizmente, tudo dentro do jogo só tem a opção de ser em inglês. Mesmo o jogo possuindo esse lado negativo, ele ainda consegue ser um jogo que diverte. Então não perca tempo e comece logo sua jornada. Link na descrição. Oi, como eu mencionei no vídeo passado, nesse vídeo aqui eu vou tentar ensinar a vocês a como fazer um vídeo de rap versão meme. Claro que em virtude de ter muita edição nesse tipo de vídeo, não vai dar pra ensinar tudo, mas vou tentar ensinar pelo menos o básico para vocês. Isso aqui só é o... Um... É o básico com a Todos os dias eu vou ali no YouTube e procuro por versão memes. Depois eu vou em filtro e em data de envio. Assim eu vejo os vídeos mais recentes que fizeram desse tipo. Eu faço isso porque eu me sinto muito bem vendo que eu inspirei todas essas pessoas. Mas enfim, o que eu vou falar aqui vale para todos, porque eu vi muitas pessoas cometendo esses pequenos erros. Errou! Considera a sincronia como a coisa mais importante nesse tipo de vídeo. No caso, é essencial editar os memes de acordo com a batida da música. Eu vou editar a sincronia da música do tipo Naruto para vocês verem como é a ideia. Primeiramente, eu irei marcar todas as batidas da música. Você consegue reconhecer as batidas normalmente como esses picos de áudio mais alto. O que quer dizer que essa parte da música terá o som mais alto. E consequentemente, essa será a localização da batida. Depois de marcar todas as batidas, o seu projeto já irá começar a ganhar forma. Observem o resultado. Toda hora que tiver uma batida na música, irá ter uma marcação na timeline. Tá ligado, só que é e na hora da edição dos memes, você irá se guiar por essas marcações para sincronizar o vídeo. Normalmente, qualquer tipo de rap tem dois tipos de batidas, a primária e a secundária. Você pode marcar esses dois tipos de batidas com cores diferentes, com o objetivo de diferenciá-las. assim, na hora da edição você pode colocar o meme com o efeito mais forte na batida primária e um efeito mais leve na batida secundária. O objetivo desse processo é deixar o vídeo mais homogêneo e natural de acordo com a batida da música E é isso que é chamado de sincronia Geralmente, qualquer editor consegue fazer essas marcação com a tecla M Mas o grande problema é que esse processo demora Ainda mais se você for marcar as batidas com exatidão Aí vai depender do quanto você vai estar disposto para fazer o seu vídeo ficar bom Só de fazer isso, o seu vídeo já vai estar muito superior a outro vídeo que não passou por esse processo Isso se deve ao fato de ser bem mais gostoso de assistir um vídeo com uma boa sincronia do que simplesmente passando os memes de forma desorganizada. E é por isso que eu considero a sincronia o fator mais importante ao editar um vídeo de versão memes. Esse também é um aspecto extremamente importante, porque dependendo das piadas, você pode acabar estragando todo o trabalho que você teve sincronizando os memes. Você conhece a piada do pônei? Não, pô, nem eu. <risos> eu tenho publicidade. Vale, moleque, que piada horrível, cara. A principal dica que eu dou em relação a isso é nunca utilizar o mesmo meme mais de uma vez no mesmo vídeo. Porque isso vai acabar saturando o vídeo com o mesmo meme e a mesma piada. E é pior ainda se a piada fosse em graça. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Você tá rindo? É nesse lixo que transformaram o nosso país. E você tá rindo, seu animal? Isso é um trabalho bem difícil, principalmente em músicas que têm um refrão extremamente repetitivo, onde você vai ter o desafio de encontrar memes diferentes com as mesmas palavras. <risos> Uma outra dica que eu dou pra vocês que me ajuda muito é sempre anotar as suas ideias. Aproveite que normalmente você encontra a letra das músicas na descrição ou nos comentários. Copie e cole a letra no bloco de notas e à medida que você vai tendo as ideias, vai anotando. Eu recomendo fazer esse processo de anotar as ideias, porque assim facilita muito quando for procurar os memes. Ajustar a resolução é a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a editar um vídeo novo. Existe todo um sistema de proporção de tamanho com a resolução que você quer. Para esse tipo de vídeo, eu recomendo que vocês usem sempre a resolução 1280 por 720, que é a qualidade HD. Eu recomendo isso porque é um meio termo, porque a maioria dos memes não tem grande proporção. E na hora da edição, você pode acabar encontrando problemas para ajustar o um meme de forma adequada na tela. Uma outra dica que eu dou em relação a isso é sempre procurar os memes com maior qualidade para colocar no seu vídeo. Um grande exemplo disso é esse vídeo do Bambam, onde você consegue perceber claramente a grande diferença entre um vídeo com qualidade baixa e um vídeo com qualidade alta. Essa diferença acontece por causa de um sistema de pirâmide, onde a pessoa posta o um vídeo original com a melhor qualidade e outra pessoa vai lá e baixa. Depois chega uma outra pessoa e baixa esse vídeo já com a qualidade reduzida. Essa pessoa posta o vídeo novamente e assim subsequentemente, fazendo o vídeo ficar com a qualidade péssima. Então procurem sempre esses vídeos originais, teve casos que eu tive até que baixar filmes na internet porque eu não achava uma cena específica com a qualidade boa, aí novamente vai depender do quanto você vai estar disposto para fazer o seu vídeo ficar bom. Outro aspecto que entra nesse assunto é a poluição visual, não sei vocês, mas me dá uma agonia enorme quando vou ver um vídeo no youtube e tem um monte de marca da água, seja como for, mas evite ao máximo mostrar essas marcas da água, porque tira muita credibilidade e demonstra que seu vídeo tem uma procedência duvidosa. Essas foram as dicas desse vídeo, se vocês gostarem eu eu posso fazer um outro vídeo com mais dicas mais pra frente. Aqui está alguns canais que também fazem vídeos de versão memes. Eu recomendo que passem lá se vocês não aguentam inspirar pelo dropsumeno. Eu espero que com essas dicas esses canais possam melhorar a edição e assim poderemos crescer ainda mais essa comunidade no YouTube. Então é isso. Me segue lá no Twitter, que eu estou sempre soltando alguns spoilers por lá. Obrigado por assistir e até a próxima. <risos> DO DO DO